Saudações, queridos e queridas, eu sou o Vinícius Loinetti, professor de Nadi Yoga e hoje trazer alguns esclarecimentos, dúvidas que geralmente alunos ou clientes apresentam. Na aula de hoje, uma aluna comentou e perguntou se o asana, que são as técnicas corporais, tem essa capacidade de trazer vários tipos de sentimentos, sensações, e que isso está ligado com de alguma maneira com alguns aspectos do nosso ser. Então sim, temos milhares de tipos de asanas, né? Cada semana até a gente faz asanas diferentes para que você possa conhecer e cada um de alguma maneira vai estar tá acessando alguns aspectos de toda a o seu ser como um todo. Nós temos várias camadas nós temos a nossa parte física, temos a nossa parte emocional, a nossa parte mental, energética, existencial. Nós somos seres múltiplos, né? complexos, multidimensionais, a gente pode sim dizer. Então, é, às vezes você está fazendo um asana específico e ele resgata a sua memória corporal. E assim você pode reviver alguma dor, algum trauma, ou alguma sensação agradável de algum momento da sua vida. Você pode também experimentar uma sensação de raiva, de ansiedade, ou uma sensação de paz, uma sensação de alívio. O simples fato de você estar fazendo aquele asana, às vezes você desobstrui uma sensação modo de percepção e aí começa a fluir uma outra categoria de sentir, de perceber. É algo que é difícil até estar falando. Na verdade é algo que precisa ser sentido. Então é fica a, a, a sugestão para você começar a observar. Quanto mais você vai praticando, mais você vai sutilizando as suas percepções, a sua auto-observação te ajuda nesse processo, então você começa a experimentar uma infinidade de sensações. Você começa a resgatar memórias, você começa a acessar formas de sentir energeticamente o seu ser, o seu corpo, você começa a ver capacidades e potenciais mentais que você não tinha contato antes, tudo isso apenas através do asana. Agora imagine o asana junto com todas as outras técnicas que o yoga oferece. Né? Dentro da própria prática do asana nós temos os fatores de execução que intensificam a prática. É, nós temos mais de 15, né? 19 fatores de execução, cada mês a gente foca um e assim você tem a oportunidade de ir muito mais além. Essa aluna em específico, ela citou que um astra em específico de hoje, ela, ela começava a sentir uma raiva intensa. Então a sugestão que eu dei para ela é, continue praticando, explore esse astra, procure assim identificar da onde que vem essa raiva. É a sua memória corporal que de alguma maneira está associando com algum aspecto da sua realidade, do seu ser. Pode ser presente, pode ser algo que ficou lá para trás. Então é isso aí, espero ter esclarecido, um grande abraço.